Obrigado Fala pessoal, boa tarde, boa noite Boa noite Boa noite Agora Bem Meu nome é Cláudio Nascimento, eu já botaram aqui na frente né? Então eu costumo dizer que eu tomo de conta dessas instituições aí Sou diretor de tecnologia no município de Olinda Alguém aqui já foi a Olinda? Belo carnaval, hein? É, sou conselheiro do Porto Digital em Recife, é um parque tecnológico urbano. Sou conselheiro nesse parque há 10 anos. E sou representante da OASC, que é uma entidade que congrega 25 países, que discute cidades inteligentes e humanas no mundo. Né? E sou embaixador da campus também há um bom tempo. Bem, contextualizando um pouco aqui, antes de começar a palestra... Esse debate de cidades inteligentes no Brasil sempre me incomodou. Eu, eu gosto sempre de dizer de onde eu vim e as minhas origens. Eu, eu fui morador de favela dos 5 aos 17, e quando fui participar da gestão pública e ver que eu podia fazer algo para mudar a realidade da minha cidade e dos meus pares, me incomodou muito essa coisa de muito bits e bytes e, e pouca gente. As pessoas falavam muito de tecnologia. E quando se falava de cidade, se falava muito de tecnologia. E esquecia as pessoas mais importantes, que são quem consome a cidade, que são vocês. Então, eu venho trazer para vocês um contraponto de tudo isso. E aí eu criei essa palestra aí. Humanos versus tecnologia. Menos bits e bytes e mais gente. E aí eu sempre gostei de estudar, sempre fui um cara inquieto com as coisas. Quem é de tecnologia aqui? Levante a mão. Alguém conhece essa tira? Gordon Mu. Conhece esse cara? Essa tira de 65, ele já falava da banalização da computação. Olha que louco. Se vocês perceberem aqui no embaixo, vocês vão ver que essa tira é de 65. E essa imagem ficou na minha cabeça quando eu comecei toda a minha história de estudar e tal, porque eu sabia que esse momento ia chegar. Que é esse momento que a gente está vivendo hoje, né? Da banalização da computação. E aí, eu disse, cara, o que, é que a gente faz com esse tempo que a gente ganha com a tecnologia? Né? Quem tem smartphone aqui? Uau! Olha só. Essa figura aqui da minha esquerda, quem esquecesse em casa, voltaria para pegar. Da minha esquerda, tá? Essa figura aqui, da minha direita, quem voltaria em casa para pegar se esquecesse? O danado do zap zap, né? Gente, a grande sacada é que a gente ainda não entendeu o uso da tecnologia em nossas vidas. A gente não está sabendo utilizar esse tempo corretamente. O tempo que você ganhou com o uso disso aqui, nos pagamentos que você iria ao banco... Você está fazendo para coisas ociosas. E eu vou mostrar isso mais à frente para vocês. A gente não procura se qualificar. A gente não procura entender todo esse processo. Então, isso me preocupou muito. Hoje, tudo a gente faz no danado do zap zap, zap zap, zap zap. E a gente esquece o nosso dia a dia. Que é a tecnologia humana. A gente está perdendo essa essência. Isso é muito maluco. Porque quando você começa a entender esse contexto que a gente vive. Se você perceber... Nossos pares nas universidades, a gente não conversa. A gente só conhece gente do nosso DA. A gente não consegue se relacionar com outras DAs. Isso é muito maluco, né, Sérgio? E eu vejo isso constantemente. Eu tenho um filho na universidade e eu falo, nossa, velho, tu conhece? Não, não conheço. Não. A gente está com medo de se conectar. A gente não fala. E o pior, tu não partilha, gente. Tudo isso porque a gente está sempre vidrado naquele danado do smartphone e vamos lá e aí eu, outra coisa que me incomodava era a turma falando de sustentabilidade e percebam, isso aqui são computadores, alguém aqui já ouviu falar de computação umbíqua? já? e a gente fala numa tecnologia tão foda que é computação umbíqua e chama isso aqui de lixo, ao invés de resíduo olha que maluquice Aliás, um brasileiro é cheio de maluquice, né? Favela aqui é comunidade, né, velho? Doideira, né? As pessoas que são criativas, são chamadas de jeitinho brasileiro. Pararam já para analisar isso? Como a gente trata tudo de forma pejorativa e aceita isso? Então aqui é meio que... eu comecei a confrontar essas coisas. Porque eu vi que eu estava sendo impulsionado para um lugar que eu não queria. Não, gente, eu não, sou, não dou jeitinho brasileiro, eu sou criativo, eu produzo. Saca? A gente tem que aprender a dizer que isso aqui vale dinheiro, isso aqui é resíduo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui rápida. Quem sabe aqui o que é ODS? Eu estou numa plateia de 50 pessoas, três pessoas levantaram. Quatro, Serginho. Pacto Global da ONU. Alô? Ei, bem-vindo ao século 21, tá, gente? E aí? Vocês estão conectados. E aí? Ninguém sabe o que é ODS? Então, vou dar um detalhe para vocês. As ODS 8, 9 e 11, todos vocês estão inseridos nelas. Sabe por quê? Trata de economia criativa, economia circular, tudo isso que vocês fazem. Então, comece a entender esse novo mundo que está chegando, gente. Não fique só nos bits e bytes. E sabe como vocês vão entender isso? Quando vocês começarem a entender, gente. E olha aí, ó, isso também é computador. A tendência é essa porra ser vendida a granel. E a gente? Como cuidam um do outro? É isso, né? Eu digo que criamos uma geração de direitos. Você chega hoje na universidade pública... Eu faço muito esse teste, viu, Sérgio? Começa a fazer esse maricá que dá certo. Quando eu chego lá, que eu sou gestor público ainda, os moleques chegam me apontando. Não, porque tem que fazer isso, tem que fazer isso. Aí eu digo, alto lá. Esquece o cláudio gestor público. Agora vamos conversar com o cláudio cidadão. Tirou o cláudio gestor público e vou lá e faço o seguinte. Olha, o cláudio cidadão, ele recolhe os impostos para pagar o salário do teu professor Sérgio na universidade pública. Qual é a troca? É isso, os grilos cantam, que não tem resposta. Qual é a troca? Isso é muito maluco, né? A gente está sempre querendo receber. E aí, qual é a troca? Aí, ah, não, não, tudo bem, esquece. Propõe. A gestão não é burra, né? A gente sofre muito isso, né? Propõe. Não, propõe. A inteligência está na universidade, propõe. Então, olha, esse momento que o Brasil está vivendo, a gente está num momento de fratura esporte, a gente. Isso é muito sério. Começa a entender os pares que vocês vivem e esses ambientes, de ecossistemas que vocês vivem, convivem e tira o máximo de aproveito disso. Eu estava numa plenária recentemente e começou essa discussão de favela. Aí eu peguei, citei Ciranda, citei BH. A Vale vai na natureza, tira minérios. E armazena esses resíduos na própria natureza. Onde é a favela mesmo? E a gente está aqui achando tudo isso cool. E aí, gente? Mas vamos lá. Então, você pegou isso aqui, Serginho. Isso aqui era. Isso é todo o processo evolutivo aí da, dessas quatro gerações de. Alguém sabe o que é isso aqui na frente? Isso aqui é um mainframe. Isso aqui é um computador de 2 MB. Olha que maluquice, né? E aí, olha, como vocês são conectados e como vocês fazem coisas boas. Todos esses pontinhos azuis aí são Twitter, tempo real. América do Norte. América do Sul. São Paulo. Uau! Todo mundo conectado. E aí, isso é para o bem, para o mal, isso é legal, isso é futuro, será que é futuro? É futuro? Isso aqui, gente, é Twitter, é tempo real, todos esses pontos azuis. Olha só, quem se enquadra nisso aqui? Agora, quer ver o outro lado da moeda, que a gente nunca para para se ligar? E aí? Vai todo mundo? Ninguém vai levantar a mão? E aí, gente? Estão sacando aí o que é que vocês estão fazendo os ociosos? Tá. Isso é real. Super real. E paramos com isso aqui, ó. A gente hoje não consegue mais ouvir os lugares nem as pessoas. A gente hoje não consegue mais, olha, criar. Porque a gente, nossa criação é taxada como jeitinho brasileiro. Vai lá, dá até o jeitinho brasileiro. Não é verdade? E o principal, Sérgio, que aí todo mundo esqueceu mesmo: partilhar. Vocês têm medo de conversar e partilhar sentimentos, partilhar. Ideias, porque vai achar que seu coleguinha vai dar o jeitinho brasileiro de roubar a sua ideia. E não está junto, construindo. Galera, não caia nessa falácia. Eu já vi aqui várias coisas, eu tenho nove anos de campus par e vejo muita coisa, e vejo todo esse processo evolutivo. Ah, Big Data vai ser o petróleo do futuro, Dados vai ser o petróleo do futuro. Eu não tenho dúvida que Dados é o petróleo do futuro. Mas por que não cuidar de quem gera dados, para você ter um dado de qualidade? Que é a gente. O dado é gerado só? Alguém tem que gerar isso. A gente está mais preocupado com o dado do que quem gera ele, Serginho. Isso é muito maluco. Então a gente começa a dar loop, gente. Começando a dar loop e entrando numa seara que é muito maluca. E aí se tratando de cidade, quem de vocês aqui ousa falar da sua cidade e em que cidade vamos viver daqui a 20 anos? Vocês já pensaram nisso? Ou está pensando em criar app de cerveja, de paquera e tal? Cansa, sabe, velho? Você está num lugar assim... Ah, SW. Olha, eu criei um app de paquera, eu criei... E ninguém pensa em soluções simples, velho. Como minha avó dizia, difícil é fazer o fácil, né? Tanto problema o nosso país tem, cara, para ser resolvido. Aí o cara está preocupado em criar um, um novo Tinder um aplicativo de cerveja e não se preocupa com isso. Gente, isso não é tecnologia, é raciocínio, a gente está junto. Não é bits e bytes, é sentimentos. E se você não começar a florar isso, pasme, você vai ser mais um. Vamos lá. Porque planos e projetos revelam a alma de sua cidade. Quando eu falo alma, é porque você só defende o que você acredita. Conheça a sua história, conheça a história da sua cidade. Se vier falar de Olinda, você dizer que o pernambucano é muito barricho, porque eu vou falar bem de Olinda. E o que eu vejo muito quando eu estou nessas comitivas fora, ah, porque o Brasil não presta. Porque, gente, brasileiro falando mal de Brasil fora, gente. Eu estou cansado de ver isso e eu reprimo na hora. Para de ser babaca, velho. Dá teu jeito, velho. É isso que você vê, todo mundo inconformado e falando um monte de asneira. Mas o cara não olha para o umbigo, né? ele não consegue ter esse entendimento. Sabe o que é isso? É engajamento cívico, eles não conseguem. Vocês não conseguem entender a história, a gente não consegue estar junto entender as nossas raízes. Né? Eu gosto muito de um contempo com o cantor Lenine, pernambucano também, que ele tem uma música chamada Sob o Mesmo Céu escutem essa música, ele fala dos Brasis do Brasil e é isso que eu vejo, eu trabalho muito no norte e vejo toda a riqueza que esse país tem e as pessoas, sabe felizes, com pouco recurso e, e ali, trampando sempre sempre procurando trabalhar e está sempre, olha sabe, naquela brodagem entre eles de estar tá se ajudando suas leis garantem a alma de sua cidade, e aí? a gente está falando de agitação urbana como é que está isso? A gente está ligado nisso? Como é que a gente vê isso? Qual é o futuro? Gente, isso aqui é uma desconstrução eterna. A gente tem que estar tá preparado para isso. Isso, não é isso é a tecnologia mais, sim mais especial da face da Terra, que é a humana. E vocês precisam estar tá cientes de que está acontecendo em todo mundo. Vocês precisam estar tá conectados. Eu digo que o brasileiro, ele assimilou muito... Alguém aqui já ouviu falar da Era da Espada? Não? Aquele barbudão lá na margem do Rio Ipiranga, lembra? História, gente? Lembra? O que é que ele gritou? Ele teria falado independência ou morte. Independência ou morte, não é isso? Vocês acreditam nisso? Acreditam, falem, não tenho medo. Eu não acredito mais nisso, eu acredito na interdependência ou morte. Isso é futuro. Vamos lá. Como os investimentos estão transformando a sua cidade? Dados abertos, aí o cara estava falando de dados logo cedo aqui, né? Alguém aqui acessa o portal da transparência da sua cidade? Vocês estão ligados nas leis que estão tá rolando na sua cidade? Eu acho que, em certo momento, a gente começou a, a, a ligar o automático e dizer, olha, a tecnologia faz isso. Não. Alguém vai ter que apertar o botão, gente. E, pasme, é um humano, tá? É um humano. Tudo isso ainda? Você não levantou a placa errada, não, vai? Então, tá. E aí, olha, quando eu falo dessa nova onda mundial para vocês se ligarem, principalmente os jovens, e para minha tristeza, numa plateia dessa, três pessoas sabem o que é isso? Três pessoas sabem o que é isso? Isso é preocupante. Alguém consegue ver essas caixinhas aí? Então, para ficar mais quente a história, dentro dessas 17 caixinhas... Existem ainda mais 163. Isso é futuro. Então procurem entender o que é o pacto global, o que são as ODSs. Já. Aí vocês de fato vão começar a pensar futuro. Economia criativa está aí, tecnologia está aí, futuro da educação está aí. Tudo que você imaginar de futuro está aí. Agora, para isso, vocês precisam entender o que são os exercícios. Não adianta só achar, como houve muito no passado, caixinhas coloridas e achando que estava fazendo sustentabilidade. Isso não funciona. Não cabe. E aqui eu Bosch que é um bom exercício para você começar a pensar cidades. Quer falar de cidade inteligente? Envolva pessoas volte à base da pirâmide. Esse movimento ele não pode ser top-down, ele tem que ser bottom-up. Isso aqui é um processo de co-criação. Não dá para estar essa discussão entre poder público, cidadão, academia, não. Vamos construir juntos. Porque quem entende a realidade da cidade são vocês que consomem. Então, eu sou gestor público e eu só dou uma canetada quando eu tenho certeza que eu vou sair do meu birô, e vou usufruir daquilo como cidadão. O Sérgio também, ele vem fazer um belo trabalho em Maricá. Então a gente precisa de gestores disruptivos, não é inovativos, inovadores, é disrupção mesmo, esse é o nome. E aqui eu trago algumas ações que não houve tecnologia, lugares que eu fui e hoje são exemplos no mundo. Águida, o prefeito Gil Nadais que é casado com a Baiana, gente boa, eu trouxe ele incluído já para Campos. Ele fez um concurso na cidade para botar sombrinhas. E hoje é um dos pontos mais visitados de Portugal. Sombrinhas. Qual foi a tecnologia aí? Zero. Outro museu, em Sintra. Olha o que foi exposto. Resgatar a identidade das coisas, tá? Tá junto. Olha aí. Tecnologia. Tecnologia. Zero, tudo dado, tá, gente? E aqui minha cidade. Isso aqui é uma provocação para vocês conhecerem o meu carnaval, tá? Olinda é uma cidade que ela tem 400 mil habitantes. Alguém aqui ousa dizer quantas pessoas eu recebo no carnaval? Esse ano eu recebi 3 milhões e 200. Como é que você faz a logística disso? Como é que você trabalha a limpeza dessa cidade? Eu tenho 400 mil habitantes. E aí, Cláudio? Qual é a maluquice que tu fizesse aí? Quando cheguei na prefeitura, a gente tinha uma discussão lá do PEMAT. A gente pagava a uma determinada empresa 30 mil reais mês. Eu me reuni com os auditores fiscais e usei pentarro. Quem é programador aqui? Já ouviu falar do pentarro? Cruzamento de dados. Soft livre, simplesmente eu aumentei a arrecadação do município 16%. Usando software livre. Não paguei nada, não. Então vocês têm que começar a entender que esses são os benefícios da tecnologia. Plano diretor da cidade. Quem entende de cidade? Quem consome? Vocês acham que eu no meu gabinete trabalhar o plano diretor ia resolver alguma coisa? Fui para as escolas públicas, com o secretariado, discutir plano diretor da cidade. Aí a gente começa a discutir uma cidade mais inteligente. Por quê? Eu estou discutindo com quem se envolve nas discussões da cidade, com quem consome a cidade. Isso aqui, como Olinda é uma cidade tombada, e a maioria dos moradores do sítio histórico são remanescentes, enfim, não são alfabetizados. Então a gente fez leituras da lei municipal do PlanMob. Detalhe, nessa plateia aí está o Ifan e o Ministério Público, para não ter nada dúbio. Olinda é uma cidade que tem muitos creators, tem muitos artistas, então, isso aqui, ó, reocupação urbana, essa é uma rua parada. Então, como gestor, tenho que abrir isso para a população. Criamos essa associação ECOA, empreendedores criativos de Olinda e associados. De 15 em 15 dias, essa galera faz esse movimento aí. Detalhe, juntei com o Sebrae, 65% dessa galera hoje, tudo formalizado no MEI, arrecadação para o município. Isso não é uso de tecnologia, gente. É só usar as armas que você tem. Hoje, para mim, um cara desse, quando ele tomou uma cerveja na minha cidade, ele já deixa ISS. Olinda não comporta indústria. Mas vamos no mais grave. Isso aqui é o resultado do carnaval deste ano. eu Hoje eu tenho... Há três anos eu faço... Do o carnaval porque a quantidade de garim não é suficiente eu fechei cooperativa de catadores eu tenho 300 catadores cadastrados é, cadastrado para fazer a limpeza isso aqui é a capa da folha de são paulo desse ano no carnaval em três dias eu tinha 5 milhões de latas recolhidas três dias final do carnaval eu tinha 53 toneladas bom para o morador que a cidade permanece limpa Bom para o turista, que vai agradecer porque a cidade está limpa. Bom para a gestão pública, é um ponto positivo. E bom para os moradores, da, não da Olinda, mas da Alfeia, que a maioria deles são da Alfeia, que arrumaram dignidade de levar o feijão para a lata. Tecnologia? A única tecnologia que eu usei foi a fala e a coragem de ir lá nos pares. Olha, eu tenho um carnaval assim, e como é que tu pode me ajudar? Vamos fazer parceria? não tem grana, não tem tecnologia de ponta catadores uma, uma coisa inusitada que é dessa folha de São Paulo a marca da cerveja no, três dias para começar o carnaval, Serginho eles eram um dos maiores patrocinadores cortou o patrocínio porque disse que não tinha mercado e aí pra azar dos caras, eles só me deram acho que um terço do que eles realmente davam e o diretor de marketing em São Paulo viu essa página aí. Demitiu todo o marketing. Pasmem. Está aí. Se ele tivesse, pelo menos, brincado um pouco, três latões a dez reais, bicho. Olha o que dá. Você pode soltar o vídeo aí, cara, por favor? Tinha gente trabalhando pesado na coleta de material reciclável. O que 1 milhão e 600 mil folhões deixaram para trás nesse carnaval no Recife? Mais de 500 toneladas de lixo. 12 toneladas vieram direto para uma cooperativa de catadores. Esse resíduo, que é um material reciclável, tanto de plástico de latinha, ele vai ser reutilizado, ele vai para a indústria, vai ser reutilizado para, para envasar novos, novos produtos e volta para o mercado de novo. Em Olinda, o bloco da varrição ganhou um reforço. A cidade montou uma central de apoio à reciclagem no carnaval. O cadastro estava disponível para qualquer pessoa. 300 catadores vieram até aqui, receberam café da manhã e saíram para trabalhar com a garantia de que receberiam na hora o pagamento de cada quilo de material coletado. Com este estímulo, eles conseguiram juntar 53 toneladas de alumínio vidro e plástico. Tudo já está vendido para uma indústria de São Paulo, que pagou adiantado aos catadores. Everton costuma faturar até 800 reais por mês. Nesse carnaval, os quatro dias de 300 a 400 reais por dia, só com material de reciclagem com alumínio. Everaldo subiu e desceu muita ladeira. Eu ganhei dinheiro, né? Mandei dinheiro para minha casa, para meus filhos, para comprar leite, para pagar o aluguel, graças a Deus. Os quase 12 mil reais que a prefeitura de Olinda economizou na coleta do material, vai investir agora na limpeza das ruas e dos canais. E com isso também nós valorizamos aqui o trabalho dos catadores e da cooperativa. Para Ivan, o saldo foi ainda melhor. Trabalhou com tanta dedicação que conquistou o um emprego. Aí a presidente da cooperativa foi e me contratou. Vai se despedir da carroça? Vou me despedir da carroça, glória a Deus. Então, gente, é... isso é trabalho. Isso é a capacidade de você articular as coisas. Eu não me acho um cara diferente de todo mundo. Não, eu simplesmente eu tenho a coragem de bater na porta. Se a inteligência está lá, eu vou lá buscar. E zero bits e bytes. Vamos lá. E aqui para vocês aí que trata a... A economia criativa ou... Você que é criativo, trata essas coisas como jeitinho brasileiro? Isso aqui tem um recado. Eu sei que o Brasil está muito distante, mas eu, eu gosto muito desse dado. Isso aqui é um dado da Fijanta, gente. E aqui são os 12 subsetores que vocês... Tudo isso aqui está ligado nas ODSs, viu? Então, percebem como vocês estão conectados e ao mesmo tempo tão distantes? Agora, olha o gran finale disso. Isso aqui foi o PIB de 2017, sabe de onde? Da Inglaterra. 91 bi de Libre Charlina voltado à economia criativa. Vocês têm noção desse mercado agora? Vocês imaginam se o brasileiro entendesse de fato o que a economia é economia criativa? E o quanto ele é criativo? Não entendesse a coisa como jeitinho brasileiro? A quantidade de coisas criativas que a gente pode fazer vocês aí estudantes que pode o quanto que vocês consomem a cidade o quanto vocês podem resolver de problemas sendo criativo que são Isso é real viu sacou aquele slide lá que eu mostrei lá da pornografia do tempo que você está conectado nisso se a gente começar a direcionar as coisas de fato isso aqui é que eu acredito gente mudanças resolver oportunidade sempre incluir o brasil perdeu esse time saca eu não perdeu agora já vem perdendo isso há um bom tempo eu na minha exandança participei de cinco orçamento participativo fora do país e a grandeza disso lá fora é impressionante e me orgulha muito quando eles abrem lá a, a dinâmica do orçamento participativo. E fala em inglês, em espanhol, em alemão. Esta iniciativa começou no Brasil e nós perdemos essa essência. Nós não fazemos mais isso. A gente não escuta mais o povo. Nós não escutamos mais o povo. Ah, Cláudio, você vem com esse papo porque você morou em favela. Não, velho. Eu sempre trabalhei, eu sempre estudei, eu sempre... Enfim, eu só não aceitei o que a sociedade quis impor para mim. E muitos de vocês têm isso, saca? Eu acho que a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. E aqui eu não estou aqui tentando levantar a bandeira A, B ou C, não. Eu sempre fui um cara que tive objetivos, sabe, certos. Eu vi tudo, eu vi tudo. Eu... Meu pai casou três vezes. Meu primeiro irmão é coronel da polícia. Eu fui militar também. Eu acho que o exército me deixou um legado muito bacana. Eu não quis seguir carreira porque eu não acreditava mais naquilo. Passei quatro anos na farda, fui militar. Por outro lado, o último casamento do meu pai... Eu tenho um irmão no presídio e teve uma irmã assassinada por dívida de crack. Estou aqui. Isso é real. Isso é real. Então, essa coisa não está distante dos nossos pares, está muito colado, Muito colado. Ah, minha bateu, sim, mas eu tinha que seguir. Eu tinha que seguir. Então, hoje, graças a Deus eu tenho uma vida confortável. Meus filhos, todos estudam, os dois mais velhos estudam escola pública, federal. E... Simplesmente porque eu acredito nisso. Física social. Procure entender o que é isso. E quando eu falo de transformação, eu gosto muito dessa... Alguém sabe onde é isso aqui, Sarginho? Da tua terra, hein? E olha o que se transformou. Aqui é a minha terra. E olha só. Recife nos anos 90 era chamado Recife Fed. Por causa dos rios que fediam muito. Isso aqui, Serginho, eu gosto muito dessa fotografia, que é para essa meninada relembrar o que a gente fazia no passado. Você sabe o que é isso aqui, Serginho? Gente, isso aqui é foto de, nove... de 89 do primeiro orçamento participativo que eu vi no Rio Grande do Sul. Isso me emociona quando a gente escutava isso, quando a gente. Debatia isso com. Sabe? Vamos discutir o que a gente quer para as nossas cidades. Para quem quer entender cidades, eu gosto muito desse físico. Essa é a definição que esse cara, Jay estudem estuda esse cara. Essa meninada nova, escuta o que esse cara fala, velho. Tem me ajudado muito. O meu conceito de cidade é isso. E aqui é uma frase que eu acredito e carrego comigo por o resto da vida. É uma frase de um cara, esse cara chama-se Marcos Alencar, ele é CEO da Catalyze, ele foi vice-presidente da Telefônica, estudou no MIT e voltou para o Brasil que ele disse que eu preciso contribuir para o meu país. E é essa a frase do cara. E muitos Marcos tem aí no nosso meio e a gente nem percebe. Então, gente, obrigado e agora 10 minutos de pergunta para vocês. Valeu! Perguntas? Está todo mundo tímido? Ele está formulando, né? Tic-tac tá. Nossa. Perguntas? Acho que não, né? Então... Não? Obrigado, valeu.